E aí, Leões, como é que vocês estão? Eu sou a Paula Tavares, se você ainda não me conhece. E hoje eu vou ensinar vocês como pregar um botão. Já passou por essa situação assim como eu? Essa camisa aqui que vocês vão ver no vídeo, estava com o botão descosturado e eu tive que costurar agora. Então, eu quero que vocês também aprendam para vocês não passarem por essas situações de constrangimento. E na hora você se prepara toda com aquele look e de repente... A sua camisa está faltando um botão. Fica comigo, assiste esse vídeo até o final para que você aprenda como colocar o um botão e não passar por nenhuma situação constrangedora. Ah, não esquece, se você é iniciante na costura, esse vídeo faz parte da nossa playlist de vídeos para iniciante. Então passa lá na playlist também, deixa sua curtida, deixa seu joinha, fala se você está gostando e deixa de conversa e vamos embora pro o vídeo. Estenda a roupa sobre a mesa, ou outro lugar cômodo, de modo que as casas coincidem exatamente sobre os lugares onde os botões serão pregados. Se precisar, use um alfinete para prender esse botão e ele não ficar ali sambando. Use o lápis para marcar dentro da casa, bem no centro, onde vai pregar o botão. Começaremos passando a agulha na parte de dentro do tecido, o avesso do tecido, deixando a sua agulha já preparada com nó na ponta. Se você deseja aprender uma forma diferente de dar nó muito rápido, lá no Instagram Paula Tavares, através do IGTV, eu te ensino a forma rapidinha de dar nó. Vamos continuar. Passe a agulha para outra casa fazendo um formato de X. Você vai costurar por três vezes cada lado, nesse formato de X. Você também pode fazer essa costura na lateral. E assim, você dá vários pontos, de forma que seja de uma casa do lado da outra, e não em formato de X. Finalize dando um nó no avesso da sua camisa. Pegue a sua linha e dê um nó na parte do avesso da camisa. Você gostou? Deixa sua curtida. Comenta aí se eu te ajudei de alguma forma com esse conhecimento. Vou ficar muito feliz em saber. Até o próximo vídeo. Tchau!